2MC partindo Mas pro bang bang, tá bang o que vocês querem ver? Sangue! Disse 2MC partindo pro bang bang, o que vai escorrer? Sangue! Pristailin 321, acabo com você, vou assinar o artigo 121 Acabando com esse cara que é comum Com certeza na minha frente você vira só mais um porque Gustavo vai rimando, sem caô, você é Yugen Gustavo é o Yu-Gi-Oh, essa é a diferença Eu rimo em Piracicaba Te mato, tomara que no caixão, esse inseto caiba É muito mais diferente o pensamento Gustavo com certeza formula o um movimento Porque Você pode ser Yu-Gay, mas eu sou tipo o Ryu Você toma raio, gay Muita rima boa, entende, mano? Cê sabe nesse beat o Gustavo tá surfando, entende, mano? Que você só é um capacho. Agora começa o fã, escargo esse seu flow chato. <risos> oh, oh, oh, oh. <risos> ah tá. Então, aquela vibe vem. Ah, vem vem vem vem ah. vem, vem, vem. Olha o pouco, o chato que incomoda os inimigos. Deve ser por isso, mano, tá na zona de atrito. Olha como esse cara, mano, como é macabro. Ceste, se esse não artigo 121, artigo 57, eu sou estelionato. Caiu na lábia no barato, por isso pode pá nessa fita. Eu taekwondo, yeah. Eu sou Yugi, você é Yang Yang. Não importa, mano, o beat volta na minha mão igual um ioiô. Olha como que o bagulho cabulou. Deve ser por isso mesmo. No verso, esqueci pra mim. Cê deu linha, cê deu corda. Na verdade, seu otário, eu não caibo no caixão. Eu morro no sarcófago. Demorou, oh, oh, demorou. Oh. Bate a cabeça, ladrão. Bate a cabeça, ladrão. Bate a cabeça, Yeah, yeah, primeiro round foi Parceiro, eu confesso Por isso agora eu sempre vou correr atrás do prejuízo Aquela fita, meu mano, cê tá no mar de monstro Mas você é fraco pra caralho Cê vai morrer pro maurício. Deve ser por isso, mano Cê não serviu pro serviço Cê esqueceu, meu mano, que o rap é compromisso Eu com meu frisão chato Na verdade, mano, cê se dizima O meu foi é chato e mais chato ainda é minhas rimas Por isso mesmo, cê se esquiva Só que na verdade, hoje vai dar dó Cê é comediante num assunto rima Cê é o indês, são mano E hoje na batalha eu invoquei o popó por isso tu pode fazer, vai dar dó você vai ter que correr atrás, não mano, essa que é a fita ah, Só que hoje a casa cai Esse é o famoso faraó, que é um cavalo paraguai oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eles querem morte e com certeza, hoje nesse mano eu vou arrancar a cabeça Falou de olha, nessa vida eu me aprofundo Eu ganho a batalha, você é o Rami, cê é segundo Segundo lugar, você é o segundo colocado Dois de cê mandou e não mandou improvisado Cê sabe mano, que eu vou rimar no caminho eu, eu, eu, na minha mão você vira um cachorrinho É isso que eu faço, fazendo a manobra Cê sabe que o Gustavo chegando nessa revolta Você é playboyzinho, vai voltar de escolta Eu perdi pra você, e eu vou Votas e voltas, entende mano o que eu falo E é isso meu parceiro Se você ganhar, porque você trouxe seus amigos pra arrastar pro terceiro. terceiro Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! É gente, eu achei um pouco fraco É mesmo Vamos votação, votação